Mais um dia de vlog, primeiro dia de jornada de fisioterapia. Oi? <risos> Ai. Eu queria estar dormindo. É tipo, ele tá jogando mal Até sempre não, hein? Eu terminei no TCC Agora não. Ah não, agora eu terminei mesmo. Acho que o, o vlog começou falando assim, ah, eu tenho que escrever muito ainda. Não, hoje eu terminei e já enviei também, não tem, não tem como, não tem como. Fecha o olho e manda para o se voltar <risos> você não faz, não tem é, como isso é o quê. Isso. O Pessoal hoje eu tava jogando, inclusive jogando, logo, o pessoal falando, não assim, sei o que, tem semana, mano, manda pro o e vai voltar, se tiver errado, volta, você refaz e pronto. É e aí não, você não voltar, limite. você fica chocado, né, porque não voltou. Tipo o meu. <risos> Mas vai dar certo, vai dar certo Escreve o TC60 -se, Pega uns modelos, eu peguei o TC dele de modelo E aí eu escrevi numa lapada só, entendeu? Pega um TC de modelo Pega o modelo das coisas Pega o tutorial, como é que faz sumário Vai ver tutorial Como é que faz isso, isso isso, tutorial Entendeu? Consegui colocar o sumário no Google Docs Consegui fazer tudo pelo Google Docs Não precisa usar o Word Aí eu consegui fazer tudo num computadorzinho pequenininho Que não, não, não dá pra instalar hoje Eu não ia conseguir, não ia conseguir. <risos> Tá empolgado Foi jornada? estamos atrasados então... Não fala esse detalhe Olha aí, agora as pessoas vão saber Que eu chego Sim, atrasada Em todos os eventos Sem exceção. Sem exceção, tá bem E a gente já, já vai passar da tolerância De atraso também, né? Gente, é muito blogueiro mesmo Olha. Esse negócio de atraso é coisa de Olha. blogueira Não, O busão vai parar, calma O busão vai parar aqui, ó Tchan. Quantos minutos já? Olha, dois minutos de vídeo Olha Eu Já fui fui só, pera A blogueira mais rápida um minuto e 40, gente Ai, tão chegando Se a gente conseguir filmar lá no, no mini curso no seu prof, deixar, a gente filma não não, deixe no um filme. Vou deixar. Ok. O professor é legal, ele gosta de mim. Ele vai me contratar. Contrata nós, prof. Por <risos> todas as costas. É, então a gente precisa começar a ganhar nosso pensamento para o critério de avaliação. É, para ser uma, uma avaliação neurofuncional, pediátrica neurofuncional, a gente tem que começar a pensar nesse parâmetro do bebê. Né? Começar a olhar quais são as fases do desenvolvimento da criança e como é que ele e em qual fase eles, eles se encontram? bom? Então, eu falei para vocês, essa foi a nossa apresentação, eu vou explicar um pouquinho o que, que vai ser apresentado, né? A da matéria, né, em meta domínio e curso, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento motor normal da criança. Né, porque não tem como eu falar de processo normalizativo sem falar do, da função do desenvolvimento da criança. Né. Tem que tirar, tem que mandar foto nos grupos. Né, Rafael? Que nunca tem nada na física, né? com será, Tá com cara de Goiânia. tu que que seja um ano Nada Passa por lá que você já enfia uma pasta, alguma coisa. Nem tá tarde, nem tá. Primeiro dia da jornada, concluído com sucesso. Até amanhã. No segundo dia foram uma bateria de palestras e palestras, então foi muito bom. A gente, aprendeu muito sobre várias áreas com diversos profissionais em diferentes períodos da vida de cada um. Então, vocês vão ficar com os trechinhos aí: é de dúvidos, por ter pouco desenvolvimento e. Atenção, impactante: tudo aquilo que se tinha de futuro esperado, normal ele é alterado de alguma forma. Como ele pode ser alterado? Através da doença. Mas uma atividade física é, é considerada um fator estressor, né? então em alguns casos a gente vê que tem atletas que tem, sofrem de overtraining, que eles não, não têm um No final do segundo dia a gente teve uma live com dois fisioterapeutas que saíram daqui da São Lucas E estão ganhando o mundo E também eu apresentei um banner, dá pra acreditar? Eu apresentei um banner, até agora eu não consigo acreditar E no terceiro dia, bom, a gente teve uma gincana meio esportiva, meio quiz, meio charada A gente não ganhou, a gente foi em segundo lugar, mas foi bem divertido e foi assim a minha jornada. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui um pedacinho dela. E eu vejo vocês no próximo vídeo.